Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu gol, eu sou o Caio Nobre Meus amigos, estamos de volta com mais um vídeo de Mortal Kombat clássico aqui nesse canal delicioso Vocês têm curtido muito aí os compilados de Fatalities animais que nós trouxemos do Mortal Kombat New Era E hoje, cara, é dia aqui de retornarmos com uma parada que eu não vejo há muito tempo no Mortal Kombat Que são os nossos queridos Harakiris que apareceram lá no Mortal Kombat Deception Que seria meio que um Fatality inverso, o que isso quer dizer? Ao invés do cara que venceu a luta Fazer um fatality no cara que perdeu O cara que perdeu, ele se Suicida, ele se, ele se dá um Fatality, por assim dizer, e é isso Que nós vamos ver aqui hoje, pessoal, porque a galera Que faz esses mugens aí, trouxeram para os clássicos essa finalização, cara. E olha, eu vi algumas aqui, obviamente não todas, para poder ter as reações aqui com vocês no vídeo, e são bem divertidas. Então já aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. E muito obrigado aí, pessoal, pelo feedback que vocês estão dando com relação a esses conteúdos. Eu vou trazer mais compilados aqui ainda para vocês desses Mortal Kombat clássicos, beleza? Então, sem mais delongas, galera, vamos lá. Vou trocar minha tela aqui para a gente poder começar a ver esse negócio juntinho. Eu já separei aqui, tudo certinho, o vídeo já tá devidamente preparado Então a gente vai seguir aquele mesmo esquema A gente vai assistindo, eu vou comentando por cima e tudo mais Beleza, pessoal? Então vamos lá, meus amigos Começando com o Smoke Vamos ver o Harakirizinho dele como é que é Ah, ele vai se explodir? Então... Caraca, mano, ele explode a cabeça, depois explode o tronco, velho Harakiri Nossa, é muito da hora isso aí, velho Eu curti Harakiri, pessoal, não sei você Depois vocês comentam aqui embaixo nos comentários se vocês gostavam do... Nossa Senhora! <risos> o cara fez chover pedra de gelo ali caiu uma pedrada no canal. <risos> Ele tomou uma pedrada na cabeça, velho. Isso é o Havik? que é isso, mano? Ele tá mexendo no bracinho dele. Oxi! Olha esse Jason, mano. Que da hora! Feito no Mortal Kombat New Era. Como é esquisito esse Harakiri do Havik, hein? Vamos da Sindel, como é que é o esquema. Ela vai voar. Beleza. Não. E? <risos> a bichinha voa e vai de cabeça no chão, mano. Olha o Kotal que da hora também, mano. Ai, ele vai... que isso? O ácido... Ele tacou tá o ácido nele mesmo. Caramba, mano. Bem criativo, velho. Os caras. Pô. a Frost que da hora. Sub-zero mecânico aí, ó, robótico. Você vai se explodir também, mano? você vai se congelar? Como é que é o esquema? Ah, basicamente a mesma coisa que o outro fez lá no início. Esqueci, foi Smoke que fez isso, né? Ó, Tremor e Jason de novo. Vai. Right. Ah, ele se transformou em pedra, pô. Que isso, hein, mano? A Medusa olhou pra ele e virou pedra e explodiu. hora que... Ó, vamos ver o Xangão. Xangão, vamos ver. O que é isso? As almas estão saindo do corpo dele? Ah, nossa, velho Essa ficou criativa também As almas saindo do corpo dele e tudo mais Até que não sobrou alma nenhuma E o bicho foi derreteu Oxi Ó, Strike Esse eu quero ver, mano Ele vai dar um tiro nele mesmo? Mano, esse do Strike ficou pesado, hein, velho Nossa, ele ficou bem feito pra caralho que... Nossa senhor quem que se queimou. Pô, eu achei que o discípulo do dragão não se queimava, não, hein, velho. Que que é esse, rapaz? Quem que era aquela ninja ali mesmo? Nem prestei atenção. É, Suidin, essa ali agora, e é o Kung Lao. Ele vai se partir no meio, né? O coelho vai atar. Trouxeram o animality da Kitana que se transformou no coelhinho, né? E atacar o cara com o coelho no chapéu do Kung Lao. Pô, muito bom, muito bom. Vamos ver, Cabalístico. O que, que ele fez ali, mano? Ele usou a Hulk Blade dele pra poder arrancar as paradas de dentro? Senhor, cara. Ó, King Cobra. Ó, Fudim, que é isso? O que vai fazer? Nossa Senhora, ele se explodiu todo com os ventos dele. Caraca, pesado, hein? Pesado, Fudim. Não pensava isso de você, não, mano. Não imaginava que você fosse ai ele enfiou ela enfiou sais na testa velho Uai, se congelou mano ah, galera, só um adendo aqui rapidinho, tá? Essa primeira parte dos Harakiris que vocês acabaram de ver é do Mortal Kombat New Era. E esses agora que nós estamos vendo a partir deste aqui do Sub-Zero é do Mortal Kombat Project, tá, pessoal? Então não é apenas de um dos Mortal Kombat Smurgeon que eu trouxe igual dos últimos vídeos, não, beleza? Vamos lá, então. Sub-Zero wins. Sub-Zero Sub wins. Flawless. Flawless Victory Nossa, mano, as vozinhas só o caminho do, do filme, mano Caraca, o que, que ela fez ali, velho? Ah, ela, ela se deu uma bazucada, velho Nossa senhora, esse ponto ficou tenso esse também, hein? É, a mesma coisa, basicamente Só que do Mortal Kombat Project agora O outro foi do New Era Então eles meio que... Replicaram o mesmo Harakiri. Pô, da hora. Eu gostei desse Harakiri do Cabal, mano. É, é violento pra caralho, mas muito bem feito. Ele, ele tacou tá um raio na cabeça ali dele. Ah, esse Raiden invocado aí, mano. Ou oh, Nightwolf. Eita! <risos> o feitiço virou contra o feiticeiro, mano. Ele tacar um raio no, no cara lá. Acabou que o raio desceu foi nele. Pô, ficou engraçado. Eita, o cara tá com uma granada na cabeça? Foi isso mesmo? Jarek. Eles colocaram até a risadinha do Jarek, mano, que ele tem no Mortal Kombat 4, vocês viram? Ah, as do Reptile também é repetido. ó. Ele tacando a bolinha de ácido nele. Flawless Victory. Harakiri. Eita, Ermac? Não, esse era o Scorpion, né? É porque ficou vermelho lá, a referência do Error Macro, mano. Olha o que, que que é isso, hein? O que, que é isso, hein, rapaz? Trazendo referência ao Error Macro nesse negócio aí, rapaz, pra nós. Ah, vai se explodir também, né? Cabeça, tronco... É, então já vimos esse também, pessoal. Esse também era repetido. É, acho que todos os, os ciborgues, né? Que eles fizeram pra esses Mugees vão ser o mesmo. Não. Eita nós, velho! Sai a metralhadora do braço do cara e fuzilou a própria cabeça, velho. Incolor Cyborg. Olha aqui. Yeah. Tá. Caraca, mano. Vocês viram? Ele pegou o negócio, virou e pai, com a cabeça fora. Os Ele se deu uma martelada na cabeça, velho. <risos> Que negócio doido, velho! Que raizão no coco, hein, velho? Esse foi um raizão no coco bem dado, viu? que é isso? Ué? Hã? O que aconteceu com ele, velho, que eu não entendi? Ele foi lá em cima, mas como é que ele se partiu no meio? O que, que é isso? O cara está sem um negócio na... sem máscara ali? Cyrax, means... Ah, o Cyrax humano, pô. Harakiri. Mas tá com a roupa do Scorpion ali, velho. Eita, não! Em vez de mandar o um chapéu, ele tirou a cabeça. Porra. Flawless. Que isso? Ó, oh, o Hornbuckle, né? Nossa senhora, desceu um raio nele ali, mano. Hornbuckle. We... Flawless. Victory. Harakiri. Você tá é doido, velho. Isso é o Rain, né? Nossa Senhora, a raizão na cabeça. Dark Rain, mano? Até babendo no meu microfone aqui. Que isso? Da que Nossa Senhora. Tirou a espadinha e enfiou no bucho, hein, mano? Hydro. Achei que era o um Sub-Zero. Que isso? veio. vai que Ermac é esse, mano? <risos> o cara começou a rodar que bem doido. Ele que o oh, bicho esticou e partiu, a velho. A no meio, ah, esse aí tá mais ou menos parecido com os outros, mas Scorpion wins. ah, Scorpion Ciborgue. Ele deve ter usado algum dispositivo dentro dele, se explodiu somente o pescoço ali e já era. Nossa, esse do Striker é pesado, mano. Tá repetindo aí de novo, porque agora a gente tá no Mortal Kombat Project, né? Mas esse é, do pe... esse é pesado, mano. Imagina se ele tirasse esse negócio, desse um tiro lá e pegava no um outro cara do outro lado lá ainda. Quem que é esse, Jesus Cristo? Jack Chan, meu amigo. O que, que os caras colocaram? Ele fechou foi no quê? Ele tirou o olho dele ali fora? Eita. Ah, tá, pô. Beleza, beleza. É, ok, ok. Assim, tem muitos que são legais, mas tem outros aqui, eu confesso pra vocês, que são bem... Ué, que é isso, mano? Ele apertou a, as partes dele ali e explodiu a cabeça? Esse ficou estranho, hein? Caraca, esse povo ficou bem feito esse. Mandou o um machadinho pra cima, pegou no coco e já era, fi. Caraca, bicho! Isso é o Triborg, né? É o Triborg? Propagator. Nossa, ele, ele se disseminou assim A parada e tal, e acabou se matando ran... Nossa senhora, os clones dele Acabaram arrancando a cabeça do personagem fora Bom, meus amigos, mas então é isso, cara Espero que vocês tenham curtido aí, esse videozinho Trazendo os Harakiris Que o pessoal aí, que faz os Mojis e tudo mais Implementaram nesses Mortal Kombat Clássicos, igual eu falei agora há pouco, mano Muitos aqui ficaram legais, mas tiveram Alguns que ficaram realmente bem, meio... Né, né, assim, ok, tá ali acontecendo E tal, mas foi bem legal ver Eles trazendo isso, porque é uma parada que veio lá no Mortal Kombat Deception E depois Subiu, né mano, a gente não viu mais assim, Nos Mortal Kombat mais novos e tudo Então bate uma sensação de nostalgia muito gostosa Ver esses negócios assim Nos Mortal Kombat clássicos que eles estão trazendo também então espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram desses Harakiris aqui, se vocês acharam legais, se vocês acharam meio messi também, como eu achei, alguns. E novamente, deem o feedback aqui se vocês estão curtindo, se vocês querem que a gente traga mais desses conteúdos do Mortal Kombat New Era, Project e tudo mais. Esses mugens que a galera tem criado aí, que trazem essas coisas diferentes que a gente não tinha nos Mortal Kombat clássicos oficiais. Eu vou adorar ver os comentários de cada um. Não se esqueçam novamente aí, deixar o seu likezinho também, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos. Próximos vídeos, galera. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês, até mais e foi, pessoal.